Aí você vai perguntar é sobre os cristais, pode colocar no sal e quando quebra pode estar utilizando? Quando ele quebra, ele pode ser utilizado sim, ele continua tendo a inteligência natural dele, as propriedades, o padrão vibratório dele, ele não pode ser descartado. Né? Assim como nós, se a gente quebrar, a gente é descartar. Quebrou né? a perna, vai é descartar. Vai jogar fora. Não, é. por que, que o cristal a gente tem que fazer isso com ele? É, são ideias malucas que o pessoal faz, dá para os outros. Para poderem dizer que estão, que são sabedores e ganhar mais dinheiro, entendeu? Ele não precisa ser limpo, não, não. precisa ser programado, não precisa ser direcionado. Ele é inteligente, ele Sim. tem inteligência natural. Tanto dele, ele não tem é? que ele, quem é que dá sustentação para o planeta? São só os cristais, né? Se ele não der sustentação, Quer dizer, o planeta tomar banho toda hora, lá e põe grosso Não, não precisa ficar passando na fumaça do incenso. Que fumaça? Também tem essa? Tem essa, essa também. Ah, potencializar. Ah, Brincadeirinho, a fumaça do incenso. Potencializar o cristal. Potencializar, ah, potencializar, falar cristal. Tá. É, trabalhe limpando esse ambiente, é. ele sabe. Não, e quem, quem tem que programar? Que põe na mão, fecha a mão, programa. Não, ele não gosta de ficar fechado na mão. Ele tem horror disso. Não gosta. Então, ele, ele Esse, O último trabalho que a gente fez, que a gente filmou, é. o Cristal sozinho ali, trabalhando, ninguém precisou pedir nada. Já falou na, ele, pelo contrário, ele solicitou que ele precisava, naquele momento, Sim. fazer um trabalho. Olha, né? não é por nada, não. Eu acho que eu sou planta Ah, eu acho que você <risos> tem os dois pezinhos lá na tua. Porque comigo não tem nada disso. Olha, eu nasci gostando de cristais e ligando com eles. Também sempre gostei de cristais, okay. sempre me conectei, mas quando Nossa. ia fazer um curso falar tem que fazer isso, falei, dava tava preguiça, daí eu comecei a me A afastar. preguiça é, é que porque você fez essa não fazia já, sentido pra ele mim. já jogava isso que você não fazia. É, não faz sentido, ter que ficar limpando, conversando sim, mas comandando, dando ordem, não. É um trabalho que a gente faz em harmonia com ele, né? Sim. não trazer ele como um escravo da gente. É, você as tem que mandar pessoas fazer fazem isso, você vem como um escravo, eu vou por você, vou te programar, gente, sabe Sim. o que ele faz? Quem trabalha é a mente da pessoa, porque ele neutraliza, Sim. ele não gosta disso, ele fica neutro. Então quem faz mesmo é a mente de quem está fazendo ou manipulando o cristal. Vou fazendo a radiestesia, manipulando, pelo amor de Deus, gente. Ele não é milenar. Ele é da era mesozoica, mesozoica, tretozoica. Ele, ele, ele, vocês vejam bem, ele é do Sol. Ele se desprendeu do Sol. Sim. Ele é o ele é próprio Sol ele na é Terra. Ele é né? Ele vem... Ele é uma estrela Sim. que formou o nosso planeta. Então, vamos parar de mandar Não, e e vamos entrar em harmonia é com menina. eles, né? meninas? É, menina? Vocês concordam? Sim, Sim, concordo. Perfeitamente. E você, concorda aí, menina? Com certeza. Tá. Manda beijo pro povo. Beijo pra todos. Tchau.